De tempos em tempos, aparecem produtos que nos fazem perguntar, como pude viver sem isso até agora? Estou falando justamente do Rockstraps. Para você que gosta de pegar estrada ou utiliza sua moto para trabalhar, aí vai uma dica que vai ajudar muito na hora de amarrar a sua bagagem. O Rockstrap é uma correia com cinta elástica de altíssima qualidade, totalmente ajustável e muito fácil de utilizar. Ela é perfeita tanto para amarrar cargas leves quanto para itens pesados. Ideal para o dia a dia, segura e super resistente. Ela é flexível, tem costura refletiva para o uso noturno e é feita com a melhor tecnologia em correias e cintas elásticas do mercado. Veja como é fácil e prático de usar. Você prende o Rock Strap no lugar onde vai amarrar a sua carga. Veja que ela não tem ganchos e por isso não vai riscar a sua moto. Do outro lado é o mesmo procedimento, depois é só clicar e ajustar. Pronto! Sua carga está segura e bem amarrada para encarar qualquer tipo de terreno. E o melhor! O Rockstraps também serve para amarrar diversos tipos de bagagens. Prender a prancha de surf no rack do carro, carregar suas tralhas de camping, basta você usar sua criatividade de acordo com a sua necessidade. Mas lembre-se, não leve nenhum excesso de bagagem. Mesmo que esteja tudo bem amarrado, o excesso de peso pode alterar a condução da sua motocicleta. Então, tá esperando o quê? O Rockstraps você encontra nas melhores lojas do mercado. Novidades no mundo das duas rodas somente aqui no Momento Moto. É claro! Hello? Hello?